Então tomou Samuel uma pedra e pôs em mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer, dizendo: Até aqui nos ajudou o Senhor. Bendito seja o nome desse Deus maravilhoso chamado Jesus Cristo. Eu tenho por hábito, e nunca confessei isso a ninguém, mas todas as vezes em que eu devolvo o dízimo, ou faço uma oferta a esse Deus maravilhoso, eu faço questão de colocar esse texto bíblico, esse versículo testificado em 1 Samuel, no capítulo 7, versículo 12. Grande é a gratidão desse Deus por tudo que ele tem feito através da minha vida. É um texto bastante profundo, em que com certeza Samuel... Agradeceu a Deus pelo livramento daqueles filisteus. O incrível que me chama a atenção é que os filhos de Israel estavam sendo, digamos assim, perseguidos, sitiados pelos filisteus. E os filisteus que durante algum tempo, quando nós lemos no início deste livro, ou alguns capítulos antes, os filisteus haviam levado a arca só que essa arca trouxe a ele a eles várias maldições úlceras enfim e eles tiveram que primeiramente que devolvê-la até que o pessoal resolveu inserir esta arca ou seja aquilo que representa a fé do povo israelita só que quando nós lemos na continuidade desse texto deste livro do início deste livro a gente pode perceber perfeitamente que os povos, os filhos de Israel estavam voltados para os balaíns, estavam voltados para as dótices e entre tantos outros deuses, numa idolatria ferrenha. Então foram orientados por Samuel a converterem os seus corações. E assim eles o fizeram. E Deus então deu a eles um livramento. E eu fico pensando na atual conjuntura, referindo-se a mim porque não dizer, aos nossos dias atuais. Hoje nós não nos prostramos em adoração, apesar que, infelizmente, quantos religiosos são idotas, adoram outros deuses, não vem o caso agora. Mas adoram imagens, outros deuses que não são o verdadeiro deus de Israel. Essa aqui é a arca, no meu entendimento. Aqui está o maná que inserido de aqui dentro que me sustenta a minha vida. Aqui está a vara de Arão que me dá o um entendimento de um ministério, de um chamado e todos nós temos um ministério porque somos o sacerdócio real. A como também aqui estão as leis de Moisés, não só as leis de Moisés, mas dentro dessa arca Estão as leis que Deus promulgou aos nossos corações, antes através dos seus profetas e posteriormente através dos apóstolos. Mas um texto resume tudo que eu estou refletindo a esse respeito. Quando escrito no livro de Hebreus, no capítulo 1, me parece que versículo 3, se não estou enganado, testifica-se que tendo outrora Deus falado a nós através dos seus profetas, nos falou nos últimos tempos através do Teu Filho Jesus e continua falando, porque Jesus é o verbo vivo e esse aqui é a palavra de Deus para as nossas vidas. Mas quantos não estão com esse livro? Não adoram imagens de santos ou santas ou coisas semelhantes, mas tem deuses abstratos e assim muitos adoram seja um Deus abstrato ou Deus concreto fazem de mentores, cantores, pregadores, preletores os seus deuses. Cegam as cegas. Tudo aquilo que eles ensinam quando muitas vezes outras pessoas se derivam do que quer dizer o que aqui está escrito. Mas eu tenho certeza que quando nós jogamos fora, jogamos fora os nossos ídolos, a quebrantamos o nosso coração e nos colocamos na presença desse Deus maravilhoso reverenciando através da Tua Palavra e dos Teus ensinamentos. Aí sim, quando nós fazemos um concerto eu sempre uso muito esta palavra chamada resipiscência, quando nós temos um coração verdadeiramente arrependido e quando nós temos realmente o desejo de mudar os nossos caminhos. As lutas existem e eu mesmo não estou em incólume de passar por essas lutas. O próprio Jesus Cristo deixou algo tão profundo Testificado no livro, no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 16, versículo 33, quando o mestre disse que nesse mundo nós teríamos aflições, mas deveríamos ou devemos ter bom ânimos, pois ele venceu o mundo. E por que não dizer também em Romanos, no capítulo 8, quando o apóstolo Paulo é tão categórico, Primeiro dizendo, olha, visto que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu decreto. Nós usamos isso muito de forma triunfalista, mas ele falava para um povo que poderia passar por todas as lutas, por todas as adversidades, porque sabia que no futuro, que a glória eterna seria inefável e indizível. Quando nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, poderemos desfrutar da glória eterna juntamente com esse Deus maravilhoso. E mesmo nesse capítulo 8, eu estava tão angustiado. Inclusive, quando eu fui escrever no envelope, por causa das adversidades que tenho vivenciado, o meu coração se apertou. Eu falei, como eu posso escrever nesse envelope e a beleza se as coisas não estão fluindo tão bem? Então, Deus trouxe a minha memória Aquilo que está no final do capítulo 8, escrito no livro de Romanos. No finalzinho, quando diz, quem nos separará do amor de Deus? Será fome, nudez, perigo, espada? E o escritor continua dizendo, Paulo continua dizendo, porque estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nem alturas, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura poderás nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Essa é a nossa vitória. Aqui nós teremos aflições. Há momentos em que nós regozijamos e vivemos em paz, desfrutamos de uma situação mais favorável. Há momentos porque nós estamos libertados em Cristo Jesus, somos livres, mas nós vivemos num mundo, num sistema que muitas vezes não favorece. O que me reporta, por exemplo, a igreja primitiva, quando se levantavam aqueles faraós sanguinolentos, como Domiciliano, e Trinero e tantos outros, a perseguir vorazmente a igreja. Ou por que não dizer também na época da Inquisição. E assim a igreja caminha, sempre triunfante, ainda que pareça que ela esteja em derrota. De forma pessoal, de forma subjetiva, eu continuarei escrevendo o Ebenezer, porque até aqui tem nos ajudado o Senhor E peço a Deus que, assim como Samuel orientou que os filhos de Israel deveriam jogar fora e a, a, a, dirimir a comunhão, anular a comunhão com outros deuses, que eu não permita que haja deuses abstratos no meu coração, já que graças a ele, deuses concretos tornam-se praticamente inviáveis. Não consigo me ver prostrado diante de uma imagem. Mas quantas vezes nós não nos prostramos diante de uma imagem que tem boca, mas não fala, olhos, mas não veem, como um salmo 115 mãos, mas não apalpam. Mas, no entanto, nós nos prostramos diante de deuses abstratos. E até mesmo parece meio assustador. Quantas vezes o egocentrismo, a obstinação, faz com que esse livro deixe de ser a Palavra de Deus para ser um Deus abstrato. Os falsos profetas estão aí, usando isso aqui como um Deus abstrato, sabendo que perecerão porque transgrediram as Sagradas Escrituras. Bendito seja esse Deus maravilhoso, chamado Jesus Cristo. Louvado seja o teu nome. Amém.